Como é que era aqui na Praia do Campo? Era uma aldeia de pescador que tinha quatro, cinco casas na praia. Aí chegou um despertalhão de São Paulo, chegou aí naquele tempo. Disse ele que comprou, mas a maioria comprou, mas naquele precinho desse tamaninho e tomou conta de tudo. Mas não adiantou nada que ele foi morto, ficou aí. A minha prima era casada com ele, ficou. Agora faleceu agora há uns 10 anos atrás. Mas ele veio aqui como é que ele fez? Fez amizade com o pessoal. Comprou um terreninho ali, não sei de quem. E a companhia Odeon, um, foi uma companhia aqui, que tomou conta de tudo aí. E aí ele fez essas casas aí, e a maioria das casas que ele fez, bem, não tem muitas do outro lado. Aí daqueles terrenos ali, disse ele que vendeu para esses caras de fora. Aí fizeram essas mansões todas que tem ali. Mas nós mesmo perdemos nossos espaços todinho na cidade. Hoje... E quem morava aqui na Praia do Canto foi para onde? Foi pro outro lado que ele fez uma, uma cada, cada um ele deu uma casinha pequena e apanhou as casas da praia. E tomou conta de tudo e vendeu, e fez aquilo ali ó. O senhor tá vendo ali a manta de mansões ali, que hoje podia ser pescador. E hoje não tem nada. A maioria morreu, a família não aproveitaram nada. Naquele tempo a gente era ruim de ganhar dinheiro em busca, aí aconteceu isso aí. Foi igual aconteceu comigo na Praia dos Ossos, mesma coisa. Vendemos aquilo barato e hoje chamaram conta de tudo. E a clube não comprou aquilo, pegou da igreja. Um, um, um grupo de turismo que veio para aí, chegou lá e pegou papiou lá, o pessoal na época e tomou conta. Quando tu passa ali na Praia dos Ossos, você vê a casa onde tu Porra, nasceu? que é da dor. Tem maior saudade dali. aquilo ali foi onde eu nasci. Foi o meu recanto, foi aquilo ali. E hoje eu não gosto nem de ir lá. ele Levo anos sem ir lá com saudade, com piano, porque a minha infância foi toda ali. Fui criado ali, dentro do mar, nasci dentro do mar e quero morrer aqui, não quero sair daqui. Aqui é o meu reduto de, de vida, assim, quero morrer aqui. Assim. Então, com essa idade, para onde vou, com 77 anos? Para lá mesmo, para o cemitério, para fazer o quê? Vai voltar para Praia dos Ossos? Vou voltar para lá, embora que eu não queira, mas eu vou voltar para lá, se Deus quiser. Entendeu? E sou muito feliz de morar em Burgo. É uma aldeia de pescador que vale a pena a gente morar aqui. Eu, com essa idade até agora, agora que fui fazer uma operação, com 70 anos de idade, 77 anos que eu fiz uma operação. 75. A única vez que eu fiz uma operação no coração. Mas, vou aí. Até onde Deus quiser. Mas aqui eu não troco burro por nada nesse Brasil. O senhor faz os lamentos todos, mas é feliz, não Graças a Deus. a família maravilhosa. Tá bom, tá ótimo. Eu acordo de manhã no meu bar, vou ali, ó, fazer minha terapia dentro do bar. Trabalhar um bocadinho, sair pro turismo. Uh, tem coisa Aí até. É um dia. é eu... o dia de pescador que todo mundo recebe o isso com amor, com carinho. Ninguém tem maldade. O pessoal sabe maldade. Pessoal que gosta de viver de, sem briga, sem violência, isso não existe para nós. Nós é um povo que não gosta de violência. Maravilha, maravilha.